Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar de algo muito importante agora, que é como você vai mudar o seu comportamento. Então, suponha que você deseja ser mais rico. É o que as pessoas mais buscam, é, consideram a felicidade por esse caminho. É uma maneira como as pessoas medem. Não é o um caminho verdadeiro, mas é como as pessoas medem por aí. Então, assim, ó, todos nós estamos programados lá na infância, né, na época da nossa infância, com nossos pais para agirmos de uma determinada maneira, que nós não percebemos e vamos pondo aquilo dentro da nossa personalidade. E aquele modo de ser vai fazer com que eu tenha um resultado lá no meu futuro. Então, eu sou o que eu aprendi no passado. Agora, existem coisas que nós não percebemos que nós fazemos, porque nós consideramos uma pura verdade e aquilo está embutido em nós. Então, por exemplo, quando vê um chinelo virado, todo mundo vai lá desvirar, porque senão a mãe morre. É uma programação que está em nós. E você nem pensa mais nisso, é automático. Vê um chinelo virado, e você desvira. Então, essa programação está aí dentro de nós. Agora, eu quero mudar isso. Eu quero me tornar uma pessoa mais próspera, porque eu não consigo prosperar, eu sinto raiva, eu sinto medo. E as coisas não andam como eu gostaria de ser. Então, você vai ter que começar a brigar com você mesmo, vai ser uma luta, né? não é uma briga para quem tem razão ou não, é uma, uma, uma, é uma mudança de comportamento. Então, em primeiro lugar, nós temos que imaginar que nós temos dois Afonsos, né? Do, dois Eus, então existe um Afonso e existe um outro, tem um que é, ele é... Tem considerações externas, é aquilo que ele quer, ele quer comprar uma calça com boca de sino porque está na moda, quer comprar um carro, quer estudar, quer ler, quer tudo aquilo que a gente quer. E tem um outro lá, que seria o nosso subconsciente, que não deixa ou deixa. É o que manda verdadeiramente, é aqueles pensamentos dentro de nós. Quando vem uma pessoa lá, você começa a conversar com ela e você não concorda, dentro de você você detona ela. Ah, né? Você não fala nada, mas lá dentro está detonando. Então, esses dois eus aí. Um deles quer e, outra, e o outro deixa ou não deixa. Então, como é que eu faço para poder prosperar? Eu tenho que descobrir o que as pessoas que prosperam fazem. Você pode comprar livros, como eu tive aqui. Ó. Então, tem livros aqui que eu li mais de dez vezes. Era obrigatório, porque eu ministrava treinamento de sucesso, eu ministrava treinamento para mudança de comportamento. Então, é, você vai buscar uma coisa... Aí você vai pegar um item, um detalhe, e vai começar a trabalhar isso. Então, uma das coisas que atrapalha o sucesso das pessoas é a procrastinação. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. Né? Eu tinha muito disso. Então, para que você possa, um dos itens. Tem muito mais. Né? Você tem que mudar o teu contexto. Lembre-se, todos nós estamos programados na infância para sermos ou... Ser rico, ou para ser pobre, ou para ser amoroso, ou para ser raivoso, ou para ser preguiçoso. Cara, cada um de nós tem, tem uma, uma função. Né? Tem que assistir os outros vídeos aí, você vai entender, cada um tem um. Então, um poeta, vamos pegar essa questão da procrastinação, que é um dos itens que não deixa as pessoas prosperarem. Né? Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai começar a vigiar o que você faz... E quando você percebe que se diz, daqui a pouco eu faço. Então, vou fala de mim, quando eu vou no mercado e trago aquelas compras lá no carro e tal, eu tenho que descarregar. Ai, que preguiça que dá, meu Deus do céu. E aí eu tenho que descer do carro, subir até o meu apartamento, levar as coisas lá, descer e guardar o carro. Ou fazer o inverso, tanto faz. Então, eu em épocas passadas, deixava aqui, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. Hoje não. Quando eu percebo que eu estou na preguiça, estou empurrando com a barriga, eu pego e faço na hora. Né? Hoje o celular toca a cada 10 minutos. Né? Você põe lá para despertar, eu ponho 6 e meia da manhã. Né? Levantou o dia às seis e meia. Aí daqui a pouco ele toca lá aquele barulho. Aí aperta o botãozinho lá, mais dez minutos. Mais dez minutos. E fica lá, vai levantar às sete horas. Isso aqui normalmente acontece. Acontecia comigo hoje, não mais. Então, para que você não fique... Treinando ou procrastinar, quando você faz isso, você está treinando ao contrário daquilo que você quer. Quando você começa a ver lá o celular tocando, mais 10 minutos, mais 10 minutos, o que você tem que começar a treinar a partir de agora? Respirar fundo e levantar. Tocou, você pula. Não é fácil. É uma coisa extremamente simples em que a gente fica brigando e, né? e vai treinando a procrastinação. Então tem que começar a treinar isso. Que com o passar do tempo, quando você reprogramar a sua máquina, você vai começar a fazer na hora. Então é, almoçou? É, põe o prato lá na, na, na pia e você diz: deslizando depois eu lavo. Não! Almoçou? Põe, lava o prato, enxuga, guarda. É, faça na hora, não deixe para depois. Então são pequenas coisas que vão mudar nas grandes coisas. Então, você está com sucesso, prosperar ou não, é uma somatória de pequenas coisas. Comece com essa. Depois a gente vai falar de outras, né? pode falar de relacionamento e tal, mas comece a observar e treinar quando você deixa as coisas para fazer daqui a pouco e depois. É isso que acaba conosco. O né? cara vai fazer vestibular e amanhã eu estudo, amanhã eu estudo, chega o vestibular no não estudo. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil. Compartilhe o vídeo, se você gostou, dá um like, aí você vai nos ajudar, obviamente. Né? E vai assista no Instagram também, lá no, é, no Face, e vai para o site, nosso site é fantástico de bola, tem muitas dicas maiores ainda lá, tem fotos e tem muitas coisas muito úteis para você. Beleza, cura? Um grande abraço, tudo de bom, muitas felicidades e alegria. Um beijo no coração de vocês. Tchau!